Bem-venuto, bem-venuta! Você está no canal Itália com Ana Paula e o quadro é Italiano do dia a dia. Hoje você vai aprender como interagir com os italianos. Eu sou a Ana Paula e ajudo brasileiros e ítalo-brasileiros a falarem italiano com naturalidade, com prazer. E de forma definitiva. E essa aula aqui é um esquenta para o evento maravilhoso que está para acontecer, dia 2 de fevereiro, às 20 horas, horário de Brasília. Estarei ao vivo para contar para vocês sobre instrumentos que muitas vezes estão muito acessíveis a vocês, mas que você não sabe que eles podem te ajudar. Nesse percurso de falar italiano com naturalidade, falar italiano do dia a dia, de modo, de modo prazeroso e definitivo. Então, se você precisa aprender italiano ou quer, tem esse sonho de aprender italiano, você não pode deixar de assistir a essa live do dia 2 de fevereiro, às 20 horas, para se inscrever, é só ir lá no site italiagonapaula.eu, que inclusive está na descrição deste vídeo também, e me deixar seu e-mail, porque é por lá que eu vou te mandar o link para o evento ao vivo, 100% gratuito. Então, vamos lá! Hoje, uh, você vai aprender italiano com naturalidade, conhecendo interjeições, frases, modos de se dizer em italiano. Quando alguém quer contar alguma novidade, né, quando alguém está conversando ou quer fazer aquela fofoquinha. Então, como que uma pessoa vai introduzir a tal da fofoquinha para você? Ela vai chegar né, e vai dizer o seguinte. sai l'ultima! Lá sai l'última. Literalmente, você sabe a última, ou seja, tá sabendo da novidade? Lá sai l'última. Ou ela pode te dizer o seguinte. Vou saber a novidade. Você quer saber da novidade? Vou saber a novidade. Ou, eu saputo la novità? Você soube da novidade? Eu saputo la novidade. Ou ela pode dizer. Não te crederai ma, e aí conta a fofoca inteira, né? Não te crederai, você não vai acreditar, mas não te crederai ma. E aí a resposta, quando você né, quer concordar, quer demonstrar certas reações a essa pessoa, ela tá contando ali a fofoca, e você pode perguntar: sério isso? Como você vai falar? Vai perguntar em italiano, você vai falar davvero, davvero significa realmente, sério, então ela vai falar né, contou a fofoca você vai falar davvero, ou você pode dizer o seguinte, ma veramente, é a mesma coisa é sério isso, ma veramente, isso para demonstrar que você está surpreso, não? estupido, estupido é surpreso, quindi se sei estupido de aquela notícia, pode dizer, davvero, não veramente, ah, però. esse aperó ah, é, ah, tá vendo só, e não é que, é esse aperó ah, ou se a pessoa ou você, né, não, não achou bobeira aquilo, ou que ah, o conteúdo da notícia, ou que o fato de a pessoa te dizer aquilo como uma notícia espetacular, o italiano ou você vai simplesmente fazer MA, MA significa, chá ah, para pra lá, bobeira, MA. Ainda falando sobre o estado UAU de ficar, né, de maneira positiva, então existem alguns, uh, alguns adjetivos aí, como por exemplo, fantástico ou STUPENDO. Ou você quer dizer que você ficou contente por aquela pessoa, como você vai dizer? Vai dizer, sono contento per te. Se você for do sexo feminino, sono contenta per te. O aditivo contento varia, diferentemente do português, né, que é contente e pronto, contento varia em gênero e número. Então, se é ele, é contento. Sono contento per te. Se é ela, sono contenta per te. Mas se você quiser dizer somente ah, legal, pode dizer ah, bello. Bello é legal. Ou é uma, isso daqui é uma gíria, não faz parte do italiano formal, tá bom? É uma gíria que nem sempre é tão aceita dependendo da, da região, dependendo da pessoa com quem você está falando. Não fale se você estiver num ambiente formal, mas é figo. Figo é a mesma coisa, legal, é bello. Se tiver que escolher entre um e outro, prefiro o bello, porque o bello se encaixa em qualquer situação. Figo é muito coloquial, é mais entre amigos e tal, mas é a mesma coisa, significa legal. Ou interessante. Interessante. Igual ao português, só pronúncia, né? O A no italiano é sempre aberto, o A antes de N ou de M é A. Não tem, o italiano não tem esse som nasal, então não é interessante. É interessante é interessante e o t final é sempre pronunciado como te tá bom a gente aqui não fala I no lugar do e ou então o som do t vai ser sempre t não vai ser nunca interessante esse tch é uma outra sílaba que produz esse tch aqui em, em, em italiano se você for concordar, você vai anuir, se você quiser concordar, você pode dizer certo ou certamente. Sono d'accordo ou olha só, o capito, o capito significa eu entendi. Ou você pode dizer capisco, capisco é entendo, o mesmo para significar o capito é é claro é claro significa que você entendeu a situação entendeu a mensagem e se você estiver torcendo para que aquilo que a pessoa te contou é dê certo que funcione né então você pode dizer olha só isso aqui que vocês perguntam sempre o famoso magari magari significa oxalá tomara então alguém te contou uma notícia maravilhosa e aí, você vai dizer, nossa, quem dera! Tomara é magari, magari. Ou para dizer tomara que dê certo, você pode dizer speriamo bene. Speriamo bene. Voltando ali para o rimanere não? estupido. Você quer demonstrar sua surpresa, nossa, eu não estou acreditando nisso. Você pode utilizar as seguintes formas. Que cosa! Que cosa, ou simplesmente cosa? Que cosa e cosa, dependendo do contexto, pode significar é, o que? Quando você realmente quer saber o que que é, né? É, cosa está mandando, o que cosa hai detto O que você disse, o que, que você está comendo. Mas nesses casos, numa numa interação aí, você dizer, que cosa, ou cosa, significa, meu Deus, sério isso? O que que aconteceu? Não tô acreditando nisso. Ou a, a notícia foi tão babadeira, tão babadeira, que você pode falar, sono basita, que é estou consternada, sono basita. Outra forma de, pra notícia babadeira, que você não tá acreditando naquilo que foi contado, é, nono parole. Nono parole. Literalmente, não tenho palavras. Se você não entendeu ou realmente está tão consternado que né, você não está entendendo aquilo que está acontecendo, você pode utilizar né, o contrário de o capito é nono capito, Não entendi. Então, a pessoa, o italiano vai dizer assim, né? Você contou a notícia babadeira, olha aqui. La vitina, a abandonato, il futuro esposo sul altare. a vizinha abandonou o, o futuro marido no altar, e aí você, a pessoa vai dizer assim, aspecto, nono capito, vou dizer dire que lei lala chato durante a cerimônia, esse nono capito não significa sempre que realmente a pessoa não entendeu, ela ela está concernada somente, ela está, meu Deus do céu, então, nono capito, se por exemplo você precisa falar com um amigo, aí você chega até ele, né? E diz, é, ai, ah, eu preciso falar com você, ó, que devo falar. E aí ele vira e te diz: dimmi tutto. Literalmente quer dizer, me diga tudo que ele tá querendo dizer. Pode falar, pode falar agora. Dimmi tutto, fala aí. Se você, por outro lado, for é, num, sei lá, num banco, prefeitura ou no suporte de alguma loja, na ouvidoria, enfim, e aí você vai lá e quer falar alguma coisa e a pessoa está trabalhando, ela vai te olhar e vai te dizer o seguinte, para você começar a falar, me dica, me dica é um modo formal de se dizer, diga-me, pode falar, é formal, somente de me, de me é informal, e só relembrando, aqui na Itália, se você fizer aquele tipo de interjeição em que a pessoa está te contando, você fala Ah! Ou é! Tipo, que no Brasil significa surpreso, sério, né? Aquele Ah! Ou é! A pessoa, o italiano vai achar que você não entendeu, não ouviu o que ele disse. Então, provavelmente, ele vai repetir a informação. Tipo, lo sai que la vicina abandonado lo sposo sul altare é lo sai que ela vicina abandonado lo sposo sul altare ele vai repetir mais alto que vai achar que você não ouviu então é o famoso é eh? e eh? ah tá bom então isso não quer dizer surpresa mas quer dizer repita porque eu não ouvi <risos> e falando sobre repita porque eu não ouvi você pode pedir, né? Potresti ripetere, per favore. Potresti ripetere, per favore. Então, é o seguinte, agora vamos testar aí a sua memória, ver se essas informações de italiano do dia a dia, italiano natural, entraram bem aí no seu entendimento. De acordo com o que você aprendeu nessa aula, eu vou te dizer algumas frases e você vai pensar em como responderia cada uma delas. Pense na primeira coisa que te vem na cabeça, em como você responderia. Em algumas frases, mais de uma opção é correta. Inclusive, se você puder deixar nos comentários é, as suas respostas para essas frases, vai ser bem legal. Vamos só fazer esse exercício para é, exercitar aí a memória. Então, a primeira frase ou proposta é... Que vale prender um café? Que de prender um café? Hai visto la notizia di quel pappagallo che parla più di 15 lingue? Hai visto la notizia di quel pappagallo che parla più di 15 lingue? Ti devo parlare. Ti devo parlare. La sai l'ultima? Andrò in Messico ad agosto. Hai saputo di Valentina che, che si è trasferita a New York? É isso aí, espero que esse vídeo seja útil para você aprender italiano naturalmente, para poder começar a falar é, é, como os italianos falam. E aproveito a ocasião para te fazer um convite, dia 2 de fevereiro, às 20 horas, estarei ao vivo falando sobre instrumentos que às vezes você tem, Está tão estão tão próximos, tão acessíveis a você, para que você introduza o italiano de maneira natural em sua vida e comece a falar de forma fluida e natural, e às vezes você nem sabe que esses instrumentos existem. Então, eu quero falar sobre isso com você, em como você vai alcançar seus resultados no italiano o mais rápido possível, e por isso eu te espero nesse evento. Para você se inscrever gratuitamente, é só acessar o italiacoanapaula.eu e nos vemos dia 2. Um bacione! <risos>